E aí, pessoal, bora para mais um mistério? Só se chamar, posso esperar para acharmos este lago. Rapaz, como adora peixe frito com batata frita. Fred, a neblina está aumentando. Está difícil ver a estrada. <risos> Daphne, dirija com cuidado, Fred. Não queremos ter um acidente. Ela tem um bom ponto. Fred, não se preocupe, sou um piloto experiente. Convencido nem um pouco. Velma, ei, isso não é um lago, é um pântano. Um monstrinho ali de peixe. Scooby Monstro, Salsicha, onde? Scooby. Scooby aqui. Salsicha, uau, é uma coisa preta e oleosa. Fred, certo, turma, já passamos dele. Tudo isso me parece um pouco suspeito. Dirigindo sem rumo, né? Velma, olhem Um velho, vamos ver se sabe o que está acontecendo Fred, ok, Velma Se Dean, Encontrar vocês não será bom Sei lá, como é esse nome Dean, quem é ele? É o dono da, maior, da maioria das terras por aqui Mas não... Ah, é, não deu pra ler o resto Fred, vimos um monstro lá atrás Você já chegou a vê-lo? Já vi muitas coisas estranhas por aqui Ao longo dos anos Vocês deveriam partir agora Sumando aqui O rancho de Jim. Eu não sei falar o sobrenome E é isso Queria saber porque... Não, não, não, está aflito para comprar... Tipo, e quem iria querer este lugar é assombrado? E medonho, de fato. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Ei Scooby, você acha que tem alguma comida no armazém? É, comida. Olha ele aí, ó. Que este armazém mais em geral está abandonado, que estranho. Dar mais umas fungadas pra cá pra ver se a gente acha alguma coisa. Olha lá, queria saber se há algo nestes neste lixo. É, mulher. Ah, cadê o biscoito? Boa. Vamos ver se pra cá tem alguma coisa. Essa fase aqui eu joguei pouco, mas eu lembro dela algumas coisas. Dá pra entrar? Não. Fiquem atentos para caçar bem as pistas. Temos um caso a resolver. Outro, né, Dona Velma? Deveria dar mais uma olhadinha. Isso aqui é pra jogar nos... Eita porra, quase. Meu Deus, nossa. Eita, meu irmão. Tem que matar ele, né? Porque senão... Aí, agora dá para Ai, quer ver que não tem nada aqui? Ó. Oh. Aí é foda. Vou entregar a bota pra ela aqui. Um par de botas, é que estão cobertas de peixe. De onde estará vindo este peixe? Está limpa? Agora dá pra ir, né? Aí, ó, tá vendo? ver se tem alguma coisa. Não tem. Cadê o biscoito, mulher? Boa. Se ela mal chega, eu já peço biscoita porque. Dá pra entrar... E vamos que vamos Ui Putz, que susto, velho. <risos> Meu Deus Olhem, aqui tem uma abertura Só temos que tirar toda essa folha Folhagem, ué, tá. Tu quer fazer, né, filho? Eu sei. Toma que agora nós nos, livramos, nos livraremos dessas folhas. Vai aí, ó. Lá vão elas. Se quiser usar o gerador de novo, precisará, precisarei de mais gás. Vai matar, tá, será? É. Só tá Daphne aqui, cara. Isso aqui não dá para pegar. É. Pneus, estou certa que pode fazer algo com eles. Aqui ó, um caos, um, um galão de gás semi vazio. É, deve dar para fazer nada com ele por agora, sei lá. ver se a gente acha alguma coisa aqui. Tô vendo uma passagem ali, mas não consigo pular alto o suficiente para alcançar o galho. É aí que a gente usa o pneu, né? Foi quase, meu Deus. Vou arriscar, <risos> bonitinha a abóbora, velho. Ui, putz, velho. É aí é foda, né? Se eu não morrer em um cenário, né? Não sou eu. Vamos ver aqui. Tomara que não começar... É. A gente já tá com gás, então acho que... Deve ter começado do início. Um kit geológico de amostra para analisar o solo. Alguém deve estar interessado nessa terra. Boa pista. É, não é um gás, na verdade, né? Ah, o Fred falou que precisava... Tá aqui, ó. Fiquem atentos e olhem com todos os cantos. É. Acho que... Não vai abastecer agora, não. Ui! Quase, velho, de novo. Ui! Achei difícil essa parte Caramba, achei bem difícil Essa parte aqui Ai, velho, de novo É Vamos lá de novo, né? É, podia tanto ter começado daquela parte, mas tudo bem, acontece. Agora a gente passa, vamos lá. cá primeiro, que eu acho que é por aqui, pelo que eu me lembro, isso aqui, vixi, Que a gente vai fungando tudo Porque vai que a gente ache alguma coisa Fiquem atentos, olhem por todos os lados Sim Acho que vi alguma coisa por aqui. Deve ser a máscara, né, que a gente acabou de pegar. Uma máscara sinistra, parece com um monstro de peixe. Monstros não precisam de máscara para serem medonhos. É. Bom ponto, Velma. Acho que lá em cima não tem mais nada, não. Puts, velho, eu pego o negócio pra não cair aí. O mapa geológico mostra uma exploração detalhada desta área. Por que será que este lugar está sendo examinado? Boa pista. Por que será, né, Velma? Pro porão aqui. Charlie coberto de peixe. Quem quer que tenha usado devia estar com, com ele em seu pescoço. Ótima pista, garotos. Dá pra tá sim. O peixe aqui, ó. Pote com pichum poderia ser um bom disfarce caso pintasse a si próprio com isso, uma pista bem grudenta. Agora deu. Foi quase, hein? Vocês viram? Ah, só falar. Só falar que foi quase que... Me dá um jeito. Um relatório geológico feito por... Eu não sei falar sobre o nome dele, mas nas terras de Crumper. Deve estar por trás disso. É isso. Eu acho que sei o que está acontecendo aqui. Cadê o Fred? Geralmente é com ele mãe, que a gente fala quando ela... Da Laval. Um Devemos pegar este ladrão. E eu tenho um plano. Aqui está meu plano. Ah, Agora ele vai usar o gás. Entendi, Fred. Saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Me encontrem bem no final da ponte de madeira. Ah, não sei de ponte que é. <risos> Ai, meu... um ventilador para sugar ele. Não, meu filho, eu já eu já vi seu plano. Não quero ver de novo, não. Que legal, agora tudo que preciso é de um gerador. Muito bem, tudo que precisa agora é gás para o gerador. Aqui, meu querido, certo, a armadilha está completa, bom trabalho. Agora tudo que tem a fazer é atraí-lo. Blá, blá, blá. Filho da mãe, aí bobão. <risos> Ótimo, turma, impedimos o plano do monstro de peixe. Agora saberemos quem está por trás do monstro de peixe. Jim, mas por quê? Porque fez isso. A terra de Crumper vale uma fortuna. Ele estava preparado para perdê-la. Bem, eu não, então assustei o velho Crumper. Para que vendesse essas terras, eu como um monstro de peixe e minha mulher vestida como um zumbi, e logo eu conseguiria sua assinatura também, até vocês começarem a pôr seus narizes aqui.